Passo das horas O vento lá fora Grita forte na alma A espinha gela Imploro por ela Pra trazer minha calma O pinho na brasa Aquece a casa De todo esse frio Com a ajuda do vinho Esquento sozinho O corpo vazio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 o sono se achega E tu que não chega Pra me tirar da solidão Nessa madrugada Não quero mais nada Além de uma paixão Na imensidão de um segundo Procura em teu mundo De meias palavras Quero simplesmente O teu corpo quente Nesta noite gelada Quero simplesmente o teu corpo quente nesta noite gelada, me curta, mas essa noite me curta, que o tempo se alonga, me curta, preciso teu beijo saciar meu desejo ao som da milonga, me curta, que o dia avança, me curta, que o tempo prolonga me. Curta Pra dança, realiza a vingança ao som. Então repenso tudo que te falei Lembro todos os atos besteiras O quanto eu te machuquei Paro e reflito e fico aflito Com tanta bobagem Fiz esta canção porque pedir perdão Já não tenho coragem Composa melonga, de peito aberto e sem meias verdades. Me curta, mas essa noite me curta, que o tempo prolonga. Me curta, preciso teu beijo, saciar meu desejo. Ao som da melonga, me curta, que o dia avança. Me curta, que o tempo se alonga. Vingança ao som da milonga. Mentira pra dança. Realiza a vingança ao som da milonga. Me curta!